Bom, entrei no meu e-mail, eu vou aqui em Drive. Há algum tempo atrás eu chamava o Google Docs. Eu a, a ainda falo no Google Docs, fiquei tão acostumado ao Google Docs que eu ainda, ainda... Mas aqui, em resumo, é o que se chama da nuvem. Você tem os seus arquivos na nuvem. Parte dos meus arquivos eu vou compartilhar com vocês. Aliás, os meus colaboradores, como Osvaldo, Valberto, o Anderson... Essas planilhas estão compartilhadas com eles. Eles podem editar, selecionar, excluir. Então, o documento, necessariamente, eu não preciso enviar para eles. Nós vamos trabalhar de forma compartilhada. O Oswaldo João Pessoa, o Valberto em Recife, às vezes em São Paulo, Rio, que ele não tem um local fixo, e o Anderson em Recife. Não é à toa que isso aqui é o End, significa Nordeste. Nordeste, peso mesmo, fazendo as suas mudanças. Então... Entro no meu Google Drive. É uma das ferramentas que nós vamos trabalhar na oficina. E aqui vocês estão vendo: ó, encontro didática do ensino. Clico e vai aparecer o formulário. O formulário que, eu, que vocês receberam como um link, que vocês receberam com informações para cadastrar esses formulários aqui. E eu vou para exibir resumo. Do que é, do que foi, do que está sendo. Para esse grupo aqui, eu tenho 142 inscritos. Eu fragmentei quem é quem no evento END. Por quê? Porque eu fiz uma parceria com o IFRN, depois eu vou mostrar quem se inscreveu do IFRN. Aqui é o que está aberto, é o que está lá, aquele formulário que entrou no site do Embrade, www www.embrade.com.br, chegou aqui. E aqui ó, dá o nome, o nome de todos, quem colocou o nome está aqui, alguns, CPF, olha só, nesse grupo feminino, 65% do grupo, desse grupo, são dados que o Jerônimo tem, importantes. Outro dado importante aqui, os e-mails, eu tenho e-mails de todos vocês, por isso que facilita, hoje mesmo eu vou mandar informações para vocês do que foi discutido, o que foi falado aqui. Aqui eu tenho ocupação. 43% estudantes. 42% professor, outros 15%. São dados estatísticos. Isso é, isso é complicado fazer, isso é simples de se fazer. Por isso que eu vou trabalhar com vocês essa ferramenta na minha oficina. São dados estatísticos. As instituições... Tem um pessoal da Maurício de Nassau, por sinal, os meus alunos, né, minhas alunas, maravilha estar com vocês aqui. Tem um pessoal da UVA, né, tem um pessoal aqui do, da Universidade Federal da Paraíba, não é à toa que esse evento é o um evento Nordeste, né, o Nordeste em peso aqui, né. O pessoal das escolas municipais, das escolas federais, dos diretes, né, de vários municípios, sejam bem-vindos aqui, uma maravilha. Então, eu tenho uma estatística de quem está aqui, a instituição que está aqui, da UFRN, da UNP, das instituições de ensino, várias outras, se eu não estou citando, me desculpem, porque é muito aqui, e o meu, da UFESA, não é? e das escolas estaduais e municipais, dos NTEs do município, nossos convidados maravilhosos, dos dois NTS, do, do Estado como do município, importante estar nesse evento, porque é graças a vocês que nós vamos multiplicar essas ideias, é graças a vocês que isso vai chegar lá no professor e no professor, na sociedade e na sociedade a mudança. Porque a educação é mudança. Se a educação não mudar, não adianta, ficar na mesma não adianta. E nós temos que deve, e devemos começar a mudar. O ambiente virtual, as discussões dos ambientes virtuais provocam isso. Aqui eu tenho por estado, olha que maravilha, né? Obviamente o Rio Grande do Norte, em peso, né? Está aqui, mas tem o pessoal da Paraíba aí, homenageando as cidades, Nova Cruz, Caicó, Parnamirim, Goianinha, olha que maravilha, todo o Rio Grande do Norte. Eu tenho essa estatística que está inscrita no nosso... E tem uma ferramenta poderosa. Eu podia ter usado isto a favor do Ende eu não usei poderia ter feito uma parceria com uma com uma ou uma claro e o nosso evento está sendo aqui numa, num patamar que vocês nem imaginam mas não é momento ainda eu tenho muito pé no chão quando eu falei de trazer o tubarão o dirigível e circular aqui era para dar algo impactante mas uma telefônica vai fazer parte do projeto Ende 2014 Boa parte dessa mediação, por incrível que pareça, vai ser do celular. A forma que eu utilizei para pagamento em depósito em banco, que foi um sacrifício enorme do Banco do Brasil, foi para evitar custo. Porque cada banco quer 15% do valor do boleto. Olha, olha aqui, já, o, nosso, o nosso custo já é baixo. Ainda dá para o banco, o banco é um verdadeiro vampiro, não dá. Então, as, minhas, as nossas parcerias, em breve, vão ser com a telefônica. Espere 2014. Inscrições: 57, 41% professor, estudantes, outros. E aqui, olha só o que eu tenho: Ferramenta do Google aplicada à educação. 55 inscritos, nessa, só nesse grupo, na minha oficina. 22% o tablet, do Oswaldo. Rede social: Redu, 10% e o Biblioteca Educandos, 19%. Agora preste bem atenção vocês vão receber um novo e-mail. Nesse novo e-mail, eu vou, depois dessa exposição, da minha exposição, do Google, do Tablet na Educação do Oswaldo e depois do Valberto na né, Educandos, infelizmente nós não vamos poder falar sobre o Redu, porque teria que ser com Anderson, mas mesmo assim eu pedi para o Anderson preparar um vídeo, postar no YouTube, o que é a rede Redu, e eu vou pegar esse vídeo, fazer um link e mandar para vocês. Então vocês vão conhecer, eu não podia solicitar isso agora porque ele está com problema de saúde na família. Mas isto, isto aqui é uma informação, uma informação desse grupo. É, eu vou pegar um grupo aqui do IFRN. 225 inscritos nos institutos federais. Eu sei que não estão aqui presentes, mas tem 225 inscritos. E, com certeza, vão participar da oficina. Eu vou logo para a oficina e, olha só, desses 225, 56 rede Redu, 40 tablets na educação, Google, 97, e Biblioteca Educando, 26. Então, isso vai se somando... Cada, cada grupo desse vai se somando. Eu tenho agora o grupo da Secretaria de Educação, dos professores inscritos. 96 inscritos na Secretaria de Educação. Desses inscritos, eu tenho tablets na educação. E aí, já se imaginava. Tem um maior número de inscritos no Tablet Educação, porque a secretaria acabou de entregar quase 4.800 tablets aos professores da rede estadual. Então, é lógico que, principalmente o pessoal do NTE, né, para essa discussão junto ao Oswaldo, o que vai engrandecer, vocês podem ter certeza, vocês vão ter um belo trabalho do Oswaldo, significativo, e que vai, o que você provocou aqui, Oswaldo, dizendo para quê, vocês vão saber com quê. Aí sim, vocês vão saber, gerar conteúdo, conteúdo e mais. Nenhuma editora vem publicar conteúdo para tablets de São Paulo aqui com foco no Rio Grande do Norte. Nenhuma. Pode ter certeza disso. Quem vai gerar o conteúdo do Rio Grande do Norte para tablets com recursos de áudio, imagem, são vocês. São os professores. Impossível, impossível gerar conteúdos digitais do Rio Grande do Norte... Se não for uma mega empresa, um, um custo altíssimo. Eu estou falando isso porque, após a minha apresentação, vocês vão ter acesso a uma biblioteca que eu conheço já, que está em várias secretarias do Brasil. São Paulo, Estado do Ceará, Estado da Bahia, ele vai falar aqui para vocês, mas o projeto da Educandos é um mega projeto. É impossível fazer nesse nível, nessa discussão, nesse, nesse patamar de qualidade, um produto digital focado com os, os, os assuntos do Rio Grande do Norte. Então, fica a ideia assim, da produção de conteúdos usando software de autoria, no caso, o Visual Class, multimídia, e lembre-se, gasta as energias de vocês para produzir conteúdos focados no Rio Grande do Norte. Ontem eu estava participando de um evento lá no Pré-Mar, no, no, no Cidep, o workshop Cidep, e eu como, eu como sou, eu, a minha formação, eu sou físico, o meu mestrado em engenharia de materiais, e estou envolvido dentro das engenharias, tenho uma luz das engenharias, e estou envolvido agora com a parte de energias renováveis, energia eólica, e eu tenho observado que o paradigma, ou seja, o uso das energias nos próximos anos, até o final da década de 90, esse esse conhecimento que nós temos das energias vai mudar. O governo federal, o Congresso, já foi sancionada a lei da microgeração de energia. Agora eu pergunto, dá uma olhadinha nos livros de física, nos livros de ciência, pega os conceitos de energia e eu pergunto, será que aquela realidade que está se ensinando a milhões de crianças no Brasil tem a ver com o que está se fazendo, com o que está se pensando sobre energias limpas. Então a educação tem que estar alerta para isso. A gente engole muita coisa, absorve muita coisa, sem fazermos uma, uma, uma visão crítica. E aí por isso que o aluno faz, bom, o que se ensina não é o que se vê. E que se não se vê, não tem. E aí por isso que eles passam horas a fio... Navegando nos seus smartphones, né? navegando nos seus netbooks. Nos... Porque o que ele está vendo ali é real. Está acontecendo. Mesmo na linguagem errada, com erros de português e tudo, mas aquilo ali faz sentido. Então nós, educadores, temos sim, que fazer uma educação que tenha eco, que faça sentido, que provoque, que, que, e que mais, que se tenha registro. As ferramentas do Google têm essa intenção de provocar essa, essa discussão. Eu estou, eu estou encerrando, só para dar uma ideia a vocês, do que eu é... pra, pra... Só para vocês terem uma ideia, esse, se eu quero enviar esse formulário, para qualquer um que está aqui, está aqui o formulário, já prontinho, ou eu pego esse link que está ali em cima e mando para um site, quem clicar no link entrou no meu formulário. Então, imagine se você tem a sua turma, se você quer acompanhar a cada semana tudo que você ensinou sem precisar usar papel, fazendo algumas perguntas simples, você entendeu isso, foi aquilo com sim ou não, ou com múltipla escolha, você tem sem só olhando no computador, através desses gráficos, se o seu trabalho, de fato, está sendo recompensado. Ou seja, recompensado é, se o seu aluno está aprendendo, é isso que o professor precisa saber. O que é que acontece hoje? O professor passa dois meses, o famoso bimestre, para no final do bimestre, ele aplicar uma prova impressa e olhar e dizer, meu aluno não sabe nada, que é isso. Em dois meses, ele sabe alguma coisa. O que não se sabe aí é como mediar isso, como avaliar isso. Os recursos digitais têm esse poder, com, pouco, com a habilidade que você tiver, e com o uso hoje, ontem o Cassiano, na sua exposição aqui, mostrou números que é uma realidade. Está certo que ainda tem uma parcela significativa no Brasil que não tem acesso... A, aos, aos TICs, né? não tem acesso às tecnologias, e principalmente à, à rede internet. E outra coisa, não adianta falar em tablets, em smartphones, em, em, em conteúdos digitais, em produção, se tem um ponto aí que é decisivo na discussão, na produção desses conteúdos, que se chama banda larga. É fundamental que os nossos gestores, os nossos técnicos, fiquem alerta para isso. A banda larga no Brasil é brincadeira. Quem vai na Europa sabe o que é uma banda larga. Sabe exatamente o que é colocar um baixar um vídeo em questões de segundos. Aqui, dependendo de onde você está, com, com, com, qual o seu computador, você vai dormir e deixa o computador lá processando para de manhã você ter um vídeo de, de, de 15, 10 minutos ou 30 minutos. Isso é uma piada. No mundo moderno, isso não existe mais. Né? Então... Fica um alerta também, e é uma, uma luta para quem trabalha com novas tecnologias, levar isso aos gestores públicos, levar isso às instâncias da, do Congresso Nacional, os nossos políticos, para que... é importante. Olha, isso é uma... É, é, eu, eu encaro como segurança nacional. A informação hoje é um grande poder. Levar os nossos alunos... deixar os nossos alunos à margem da informação é deixar esse país, a qualquer momento é vulnerável, então a informação ela é vital, né? vital mesmo, e para circular bem a informação, temos que ter tecnologia, né? tem o FUSTE aí, que é um imposto, eu não sei porque, eu acho que já está mais de bilhões aí, é, que não foi aplicado ainda, Fica um alerta aí. Temos que saber por que, que esse dinheiro que é o imposto das telefônicas, que era para ser usado na educação, por que, que esse dinheiro está represado e ele não vai para capacitar professores. E aí sim, para mudar essa, essa, essa situação em que o país está nas novas tecnologias. Então aqui eu quero terminar e dizer o seguinte, eu vou sim é, me, me comunicar com vocês, eu vou, já estou aqui dando um alô para, para o Valberto, que eu quero passar a bola para ele. Eu vou entrar agora no meu Facebook. É, o meu problema é que quando eu entro no meu Facebook aparece um monte de gente querendo falar comigo e eu estou em pleno público, né? Aqui com um telão aqui, então por favor, eu estou aqui rezando para ninguém entrar com alguma bobagem falando. Então eu vou. Então eu vou entrar aqui no meu no meu Facebook e vou dizer para vocês que Bom, vou só para mostrar o que é o Facebook para vocês, e é lógico, não sejam ingênuos. Eu quero que todo mundo tenha meu Facebook. É lógico, entendeu? Porque eu não usei rádio, eu não usei jornal, eu não usei outdoor, eu usei o Facebook para chegar a vocês. Essa ferramenta, ela é poderosa. Boa parte do meu trabalho foi o daqui. E, lógico, com a ferramenta do Google. Né? Então, é lógico que essa ferramenta... Poderia ter uma oficina, alguém falou, por que você não faz uma oficina? Do, já que você usa o seu Facebook com os seus alunos, né, é, depende das instituições, às vezes você, não, você, você poderia até fazer mais com a ferramenta do Facebook na sala de aula. Mas você é impossibilitado. E aí me lembra um velho filme, né, em nome da Rosa, é isso? Né, dos livros né, na, na Idade Média, que eram acorrentados. Né, você não pode usar isso não. Ó, o diretor não, não, não, não admite, é proibido abrir o Facebook em sala de aula. Isso me reporta no tempo passado. Temos que ser é, críticos, em algum momento não é, não é aconselhável o aluno estar tá na sala de aula com seu tablet ou seu smartphone focado ali, e eu estar tá ensinando uma equação diferencial na lousa. Se ele ficar olhando para o tablet dele...